Trabalhando em negócios onde a aposta é mais alto, game é mais complicado. Ah, não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da mesa e nem um pouco preocupado. Dá mais facilitando. geral, vamos geral. Te perguntar teu truque, desafiando teus cria no Facebook, que papo é esse? Deixa eu te falar, tá igual mulher de bandido cuzão pedindo pra apanhar. Que bagulho, mano, meu logo sem Tu sabe que seu terror se chama MC Oroge, tá ligado, mano? Tua mente ainda tá na jaula. Tu chegou agora, quer reinar e então agora tu vai ter aula. Tu vai sentar, tu vai aprender certinho, foi, tá ligado que tu tá aí, mando no sapatinho, tu bota Rei, tá ligado, é o seguinte, mas você se acha foda, mena, tu é desumilde, joga na cara dos outros, na moral, vou além, acha que é bravo, mas vai né, ninguém te vejo como porra nenhuma. E sem tirar teu mérito, se tu é rei do tanque, é general do exército, peito. Aê, todo respeito. Tudo de Janeiro, que você me enrava, viu, MC de ouro, então bota pro exército, velho, bota pro exército que o tanque é meio. Aê. Meu oh, oh, oh, oh, oh, oh. O pedido é esse. Oh, oh, oh. Você falou que não me conheço assim como porra nenhuma. Veja como é que eu pego no bangue do céu com Porque se liga, mano, tu contexto que nem na Bota seu lago pra batalhar, que se você ganhar batalha. Porque você que é o mal desumilde, você quer falar de humildade, mano? Eu sou simples. Na moral, vamos tá fazer no sapio. Levanta a mão a pessoa que eu nunca respondi no WhatsApp. Agora quem tem humildade, isso que é ser humilde de verdade Você viu as coisas e quer falar que você é quem Você, babaca, não fala com ninguém Atratou de número, não fala comigo Você é missoroço pra mim que não é ninguém Você tá fugido, porque se liga, eu te mando palona Se é treinosa, eu sou treinado Porque é eu desligado não funciona É isso que você tem que entender Você é babacão, eu vim pra te matar e você proceder Vira a base pra ficar legal, tá meu esposo? vou te falar, veja como o Johnny chega aqui pra te matar, Aí, cala o frio, tu é desastre, hoje meu toque vai fundar o seu navio. bagulho é muito louco, pega a visão, você fica achando que você é o bom, mas na melhor mano, deixa eu te explicar, pra mim você que nem é porra nenhum, me chega aqui pra criticar, porque é o bagulho louco, eu te falar, você tá crente, Que você vai me ganhar. Começou a fazer música, assim, se submeteu. Me abandonou o tanque, abandonou o lugar que você cresceu. Pra mim, você não é nenhuma. Veja como é que eu pego no banco. Meio que se acostuma. Porque se liga, eu mando te, frio. Eu te falei que eu te coisinha porque a mais máscara caiu. Direito de resposta, Mister Orochi. acho que é que vocês é. querem ver? É. Chegou agora, meu não. Yeah. Quantas pessoas pessoa que você respondeu, pra mim foi um adversário: Humildade é em pessoa, porque ah, tá a humildade é virtual. Eu não vou nem pra te entender. É em por isso que eu tenho que mandar tu se cuidar Então, mermã, eu cheio tranquilão Você quer me levar pro coração, dar é papo de visão Mas pega a visão, meu mano, eu vou te gastar Você falou de modéstia parte? E o dente do céu da tua boca dessa remo de kayak. Tá ligado, meu tu tá tranquilão Você só falou merda que a resposta é de que Não dá nem pra te entender Falou do máscara sagaz, máscara é teu dente Ele tá demais! Da aula de improvisação, foda-se seu YouTube, seu Facebook, seu WhatsApp. Tem FD que manda nude. O vagabundo tá doido, mano. Eu tá ligado no FINJA. Essa dali foi mais decorada que meu pau de touca ninja. Na moral, mano, ah. se homem, você fala de ego na porra do microfone. Falou que meu ego é alto, mas pra mim tem tá um viado. Que o ego tá mais do que a barriga de Fajardo. Caralho, eu não deixava não, hein. Eu não deixava também não. Última embatada da, pai, da pai, noite, barulho da Obrigado. agora ele aqui é vivo MC Johnny o MC Gere, Por ele que da deixou do MC não não não não não não não não não não não não não não não vai, vai não não não não não não não não não não não não não não Venceu! Venceu! Venceu! Então, rádio! e meio Tô fudido, né? Eu tô fudido, tu é bravo, hein, rapaz O mal desses menores, hoje em dia, é que tô pensando foda demais O bagulho tá muito doido, meu mano, cê tá fudido Faz metade do que eu fiz, depois tu mete bronca comigo Aê, é, pensa se falar como é que é Mano, agora você vai voltar de ré Porque se liga, mano, agora é minha vez Eu sou sujeito homem, eu vou fazer o dobro do que o dia tu fez Vai ser um MC. quando você fizer, eu vou estar tá lá pra te aplaudir. Vou te aplaudir de pé e tomar um Red Bull, mas hoje em dia eu te falo, Johnny, tu é um pau no cu. Aê, oh! senhora, deixa eu te falar. Você vai me aplaudir, mano, deixa eu te explicar. Falou que Johnny é rei do tanque, esse é meu proceder. Então aplaude, sou rei do tanque, ganhei em cima de você. Oh! Tá ligado irmão, na moral agora, papo de visão. eu vou perguntar porque aqui tem vários parceiros, o rei do tanque é quem ganha uma batalha só, quem se destaca no ano inteiro. Você se destaca no ano inteiro, deixa eu oh, te falar, na moral, deixa eu oh, te bom. falar, se destaca o ano inteiro. Te falar, chegou a primeira edição do ano, o Johnny foi pra te aposentar. Amigado, meu parceiro, tranquilão, mano. Eu não levo isso à frente não, sem neurose. Porque o bagulho é doido, e bagulho é tudo improvisado. Você sabe que mesmo perdendo não vai passar de aprendizado. Não vai passar de aprendizado, escuta o que eu tô te falando. Então começa a aprender, porque o Johnny tá te ensinando. Bagulho é muito sério. Não tem pra ninguém, tu pode ter o que ter, mas a humildade você não tem. Eu tá ligado, mano, tu tá de marola. Quando eu quiser um professor de merda, eu vou pra dentro da tua escola. Me dá nem meu irmão. Se acostuma, trava pro meu pra tu não é porra nenhuma. Aí, na moral, você deve estar tá de brincadeira. Porque você sabe que eu rio na quarta-feira. Não adianta você gastar, você se fudeu. Seu nariz foi árvore que o Longold se escondeu. Uou! Ah, vai levar, vai levar. Gastou, gastou. Então rapaziada, Terceira round. Barulho uh, uh, uh, uh. ah, que gostou do terceiro round? Uh, uh, uh, uh. Batalha do tanque, né? MC é, é Johnny, MC Oreshi. Barulho, para quem gostou uh, uh, uh. mais da rima de MC Oreshi? Barulho uh, uh, uh. <g 1400> que gostou da rima do MC Johnny! <walking> uh, uh. MC Johnny! Aí, na moral mesmo, todo respeito, mão pro alto, Miss Johnny. mão pro alto, MC Johnny, quem gostou da rima da MC Johnny, joga a mão pro alto, que eu sou do de assalto, pode abaixar a sociedade. Joga a mão pro alto, quem gostou da rima do Miss Papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, reto, reto, reto, reto, reto, o desafio é o que eu vou tomar não, tem desafio